A prisão do tamanho 36. Porque tantas mulheres têm autoestima tão baixa em relação ao número, ao tamanho de roupa que elas usam. Olá, eu sou a Marcela Damaso e sou idealizadora do meu Atemporal. Se você ainda não se inscreveu neste canal, não perde o tempo, se inscreve já, aproveita e aperta o sininho para você ser lembrada todas as vezes que eu postar um vídeo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é o Marcelo da Bom, já estou aqui para falar de um assunto sério que diz muito é, sobre como as mulheres se veem e muito sobre a autoestima em relação ao que elas vestem. A roupa não se resume à numeração. E a nossa autoestima também não deveria se resumir ao tamanho que a gente usa. Independente se é P, G, GG, não importa. E eu falo isso porque eu realmente acredito no poder da autoestima. Quando a gente está se sentindo bem, a gente tem vontade de fazer coisas que a gente costuma procrastinar. A gente vai para academia, a gente vai aprender um curso novo, a gente faz qualquer coisa. Porque a gente está bem, nossa estima está alta, então é quase que você vira uma mulher maravilha. Né? Você não fica pensando em tudo que está ruim quando você... Está bem, quando você tem autoestima boa. E eu falo isso porque tem mulheres que só se sentem bem quando estão magras e quando elas entram no número 36, numa calça 36, ou usam uma blusa P, né? Os tamanhos menores. E eu vim falar que, quando eu estava na época da faculdade, tinha uma marca, que né, vendia regatinha, gente, regata branca, tá? Não estou falando de camisa, de babado, de seda, de renda, nada disso. Regata branca de malha. E eles vendiam. Essa marca vendia essa regata e número, né? PMG, GG. Eles notaram que no ponto de vendas, na loja, o G e o GG não saíam de jeito nenhum. Esgotava o P e o M, mas o G e o GG não saíam. O que, que eles fizeram? Foram lá, pegaram tudo que era G e GG, levaram para a fábrica, trocaram a etiqueta. Não alterou modelagem, não, fi não fizeram nada. Eles trocaram a etiqueta, colocaram P e M. Eu nem preciso falar o resultado. né? Venderam tudo. Gente, isso aqui não é uma historinha que eu estou contando não, tá? Isso de fato aconteceu. Porque eu estudava com uma, com uma, uma mulher que trabalhava nessa, nessa marca. E eu sei que acontece muito, porque eu já trabalhei em outras é, confecções, trabalhei né, como estilista, e eu via muito isso acontecer. A grade né, é, de G é muito pequena. Eu trabalhei numa loja que elas nem queriam que mulheres grandes usassem o tamanho. Assim... Tem muito preconceito, mas o que eu queria passar aqui nesse vídeo para vocês é que o tamanho da tua roupa não importa. E eu vou falar também o porquê disso. Grande parte das lojas, principalmente de fast fashion, né, e essas lojas é, desses grandes centros comerciais, tipo aqui em São Paulo, que tem o Brás e o Bom Retiro, o que eles fazem? É, tem um, As peças não são cortadas, né, uma a uma. O que acontece? Você põe um molde, de uma camiseta, por exemplo, de uma blusinha. E aí tem várias camadas de tecido. Então, assim, se você pegar cada partezinha, né, que tem uma costura, é uma peça, é uma parte desta peça de roupa. E aí eles fazem um encaixe, né, chama de encaixe. Então, põe a manga aqui, a gola aqui, a, o corpo aqui, o outro recorte aqui, e eles vão fazendo esse encaixe. E aí, dentro, né, daquela mesa gigantesca, são vários encaixes, com vários tamanhos. Quanto menor o tamanho, gente, das peças, mais... né? Quanto menor o tamanho do modelo, mais peças você faz. Então, você acha que realmente uma loja de departamento prefere colocar um número que um G caiba numa pessoa que use G ou ela vai colocar o G numa pessoa que usa um pouquinho menos? né? Tem um tamanho menor. E aí você, que provavelmente usa aí um P, um G, não sei, um M... Não compra o G, porque G, né, o G é assim, ai, eu tô gorda, ai, como se sim, como se estivesse gorda, fosse algo abominável. Vamos combinar que a ditadura da magreza tende a acabar. Graças a Deus, a gente vê cada vez mais mulheres sendo empoderadas e mulheres gordas empoderando, empoderando outras mulheres, né, dizendo que tá ok, você não precisa fazer dieta, não precisa fazer cirurgia, que aquele é o teu corpo, pra você amar o teu corpo, né? O body positive, isso é muito legal. E aí você pega, é, você vê muitas mulheres, e eu via isso também na época que eu tinha loja, as mulheres não usavam G. Ah não, G é porque eu engordei, então eu vou esperar emagrecer para poder usar aquela peça. E não tem nada a ver, porque aqui no Brasil não tem um padrão, né? não tem um padrão assim, olha... É Tantos centímetros na, no busto para quem é, para um tamanho P, e aí todo ta, toda loja tem aquele tamanho. Né? Aqui é separado por inúmeras formas que eu não conseguiria nem é, colocar nesse vídeo, né? mas a gente sabe que tem uma marca que o P é menor, a gente sabe que tem aquela outra marca que o P é maior, então se você entrar num plus, numa loja plus size, você vai ver que o P é muito maior do que uma loja de departamento, por exemplo. Então, minha gente, mulheres, não tem problema nenhum se você usa G. A questão é, serviu, ficou bom, ficou legal? Leva a peça, não encana com o tamanho. A pior besteira que você faz na tua vida é encanar com o tamanho de uma peça. E eu falo isso porque eu já encanei muito com essas coisas. Né? E numa época que eu era muito mais magra do que eu sou hoje. Então o problema está aqui, está na nossa cabeça, na nossa mente. A gente tem que fazer o quê? repensar os nossos hábitos de consumo, repensar aquilo que é importante para a gente, repensar como o nosso corpo é de verdade. Eu encanava com uma porrada de coisa. E assim, e na época, tá? Eu usava 36, eu tinha pavor de um dia usar 38. Sempre tive quadril largo, né? a parte de baixo sempre foi é, maior do que a minha parte de cima, mas eu tinha medo de usar. Depois que eu fui entendendo que eu comecei a fazer roupa, que eu definia o que era P, o que era M, o que era G, que eu fui entender que, poxa, isso sai da cabeça de uma pessoa. Se aquela pessoa acha que uma mulher G não pode ser uma mulher 46, ela vai fazer um G no tamanho 42. E aí você que é 42, que supostamente acha que tem que usar um M, não compra porque é daquela marca porque é G. Entende como a, a, a, a tabela de medidas aqui do Brasil é super complexa? Então, eu, eu falo que está acabando um pouco dessa ditadura, porque tem algumas marcas que começaram a entender que as mulheres têm corpos diferentes. Tem a mulher que é plus size, tem a mulher que é mid size, tem a mulher que só tem um pouquinho do quadril, tem a mulher que tem a barriga maior, o peito maior, a coxa, o braço, a canela... É, e quando a gente padroniza tudo, supermodelo dos anos 90, né, as mulheres altas e extremamente magras, o que a gente faz? A gente não se reconhece. E hoje a gente não compra de quem a gente não se reconhece. Prova disso é a Natura, que está trazendo, nossa, assim, você olha e você fala, nossa, aquela, aquela pode ser eu, né? podia ser eu ali. Mulheres com corpos reais normal, com celulite, com estria, com gordurinhas, com dobrinhas, né? E o que eu vi também, é lingerie, né? marcas de lingerie fazendo isso, que eu achei sensacional, porque é muito difícil, é, é irreal você chegar, é, querer comprar uma, uma lingerie X, e você ver aquela mulher de 1,80m, que pesa 50kg, usando aquela roupa que você nunca, você nem imagina como vai ficar no teu corpo. Tem uma marca de, de lingerie, uh, ela está no, no mercado desde 1994, a, a Jean Corbocateur. Desculpa o meu francês, mas ela fica situada no, no Reino Unido, se eu não me engano, né? Começou lá, depois eles expandiram. E no início você via, assim, é, algumas peças, você via... Só modelos, supermodelos. Então você via, assim, essas mulheres como a Naomi Campbell, Kate Moss, fazendo propaganda, né? Eles tiveram vários problemas com, é, em relação a como eles faziam as propagandas de degradação da mulher, mas eu não vou entrar é, a fundo nisso, tá? O que eu quero que vocês entendam é que hoje eles têm também, eles estão trazendo isso para a comunicação deles, Mulheres com corpos reais. Sim, dá, fotografa a dobrinha aqui, quando você tá com sutiã, sabe que fica? Eu não sei você, mas eu tenho essa dobrinha. Quando você vira, porque gente, é gordura, é pele, é corpo, né? Então quando você vira, tem a dobrinha. Quando você aperta, tem a dobrinha. E é normal, poxa vida. Então eles estão fazendo isso. Poxa, eu imagino que o mercado deles deve ter ampliado bastante. Porque você vê uma mulher que usa... Um número maior, né? Eu, eu gente, eu, eu sou péssima para numeração de lingerie, tá? É, principalmente de, de sutiã, né? Porque eu uso sempre o menor que tem, não tem assim, é, é sempre o menor. Então, eu não, não tenho ideia de tamanho, mas você vê uma mulher com um busto grande, não de silicone, mas porque é natural dela, né? Ela virada. Com uma dobrinha, uma calcinha maior e ela lá, com celulite, com gordura na, nas coxas, com a coxa grossa. É muito mais fácil você se identificar e você comprar. E outra, você olha e fala, poxa vida, tá bonita, né? Olha essa mulher como ela tá bonita. Uma boa foto, uma boa iluminação. Gente, isso faz uma diferença, você consegue se ver lá. Então... A ditadura do 36, eu realmente acredito que vai acabar um dia. Pelo menos, gente, eu espero. E eu espero também que vocês tirem, parem com isso, porque não existe. Hoje eu nem, é, é, eu nem olho, eu nem sei que peça. Eu estava com uma blusa outro dia que eu olhei e falei, caramba, é uma blusa M. Por que eu comprei M? Né? Eu, eu uso P porque aqui eu sou menor. Eu falei, nossa, será que eu queria uma blusa mais ampla? Será? Nem sei, mas tá lá. Eu jamais, se fosse um tempo atrás, Teria uma blusa M, era tudo P, PP, era tudo pequeno, agarrado, justo, sabe? Por quê? Para não comprar M. Então, eu vou te dar uma dica que funcionou muito, funciona muito para mim em relação a isso, para você não ficar apegada com tamanho de peça, com numeração de peça. Então, vai ser basicamente assim. Você vai chegar na loja, né? E isso falando de loja física, porque se for, gente, loja virtual né loja da internet online o que você vai fazer pedir as medidas ponto você pede mede e acabou tenha sempre uma fita métrica porque ajuda bastante é isso tá aí caimento essas questões aí aí é outra coisa mas se você vai até uma loja e assim tem vendedoras vendedoras e vendedoras tem umas que são assim elas adoram te medir eu lembro que eu fui numa numa loja uma vez contar essa história rapidinho. A mulher olhou pra mim, ela falou, hum... Você é muito pequenininha em cima, si, mas embaixo é muito larga. Ah, acho que deve ser um 42 pra você, não é? Eu falei, não. Porque assim, eu conheço, né? Eu falei, não é. Eu acho que eu sempre vesti 36, mas eu dei, não acordado? É eu devo ser um 38, um 40. Não, vou trazer 42. Eu falei, tá bom. Pensei comigo, ela vai e vai voltar. Porque eu sei mais ou menos, né? Assim, gente, também você tem que saber mais ou menos o teu corpo, né? Não adianta você chegar lá assim e falar, ah, eu não sei, eu quero uma blusa, mas eu não sei que tamanho. Você tem que saber mais ou menos aí o que você usa e encarar. A bonita foi lá, pegou 42, eu falei, ó, oh, tá largo. Nossa, é verdade, nossa, você nem parece, né? Ficou olhando pra cara dela. Hum. Ai, ah, tá bom, vou pegar. Aí pegou a calça, nem lembro qual que era, serviu, beleza, é isso. Tem vendedora que gosta de pôr o povo para baixo, hum, essa aí engordou, hum, essa aí tá, sabe? Vendedor não tem que saber nada, tem que vender a peça para você. Se todo vendedor soubesse, tivesse um pouquinho, sabe, de senso, de moda, de tamanho, eles venderiam muito mais. Mas enfim, você vai chegar na loja, vai romper essa barreira com a vendedora ruim, porque se você pegar uma vendedora boa, acabou, fechou, vocês vão ser super amigas e você vai fazer compras ótimas. Você vai falar, olha, eu quero um número tal e tal. Pede sempre dois, tá? Fica mais fácil para você ver. Pode pedir um M, um G, um P, um M, não sei. Aí, aí é com você. E aí você vai experimentar. Ficou difícil de subir a calça? Não é teu tamanho. Ficou ruim para sentar? Não é teu tamanho. Incomodou para fechar a calça? Não é teu tamanho. Subiu a calça sem abrir, também não é teu tamanho, vai ficar muito larga. Se você quer um corte bem feito, ela tem que ficar certinha. E assim, alguns ajustes dá para você mandar na costureira, não tem problema nenhum. Dá para mandar soltada, dá para mandar apertar. Você tem que saber aquilo que fica bem para você. Não adianta você se apertar para se enfiar num número menor, sendo que vai ficar tudo pulando. Mas você é magra. Nem é assim, é, não está no plus, está no mid, não sei. Começou a apertar tudo aquilo que você quer esconder, aquilo vai ficar evidente. Então, use peças do seu tamanho. Esquece a ditadura do 36. Isso é um absurdo. Jamais deveria, deveriam ter começado com isso. Use peças do seu tamanho é simples colocou, ficou bom, ficou confortável a peça, aí você vai ver. Gente, é lógico que tem coisa que a gente quer, não quer mostrar, que a gente quer evitar, não tem problema. Comprou uma calça jeans, está com um pouquinho de barriga, quer evitar, não precisa comprar uma calça muito alta também, não precisa comprar uma calça super baixa, compra uma calça mediana, mas compra do seu tamanho. Valoriza as curvas que você tem, esconde, né? É, Aquilo que não te valoriza tanto, não é nem questão de esconder, é, é saber lidar com aquilo. Então assim, são pontos muito importantes que eu gostaria muito que vocês entendessem e não ficassem presas nessa ditadura de tamanho. Pede a, a peça, é o tamanho que você acha que tem que ser, e se precisar de um maior, compra o um maior, não tem problema. Não tem problema nenhum. Agora eu vou pedir um favor para você compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso me ajuda a libertar essas mulheres dessa ditadura do 36 clica aqui compartilha porque eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer bem para essa pessoa eu fico por aqui mas a gente se vê nos próximos vídeos até lá